Conosco, olhando pra dentro, com os olhos interiores. Então, aqui explica toda a invisibilidade que tá criando a sua vida. E é onde a gente vai chegar. E onde tá tudo passando despercebido, e tá tudo se repetindo, e tá virando um borogodó danado. Por quê? Porque você não tem este tempo para se observar. Você não vive para o seu